E aí, galera! Beleza Na estrela da estopeta? <risos> é isso aí, Humbler! É... Hoje estamos aqui mais com um vídeo aí pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo. É isso aí! É isso aí, galera! Beleza? Caralho! Que boa é essa? E aqui estamos mais com, temos aqui um desafio aqui do, não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? É, do Luiz Felipe, que ele pediu para eu comer gelo aqui, então é isso aí, vamos lá, vamos comer gelo aqui, tá aí ó, aqui o gelo aqui ó, o gelo, agora eu vou comer o gelo aqui ó, gelo Uh. oh mas vou estar gerando talvez Aí um o desafio cumprido aí, ó. Mexe aí. Próximo desafio agora é trollar um parceiro meu. É... Vamos lá então? Vamos trollar parceiro? Se liga aí, continua vendo o vídeo aí. Fui. De crentes do Islão, a sociedade causou um verdadeiro terror na região... Do... Acorda, porra! Acorda, porra! É, não... <risos> a região... Acorda, porra! Acorda, porra! <risos> <Eu> adorei, adorei! <risos> Muitos inimigos que ficaram famosos... E o próximo desafio agora é ir lá na casa da minha mãe e falar que eu sou gay. Então vambora lá na casa da minha mãe, lá, falar que eu sou gay. Vamos ver o que ela vai falar. Casou? Não, mais ou menos assim. Virou viagem? Deixa eu falar. Virou morre. Tem uns três meses já que... A garota grave. Ó, deixa eu falar. Fala, ó. Caraca. Não estraga a surpresa. É... E a gente já sabe? Não. Tem uns três meses já aí que eu... que eu cheguei... E... <risos> Virou gay? <risos> é. daí foi mais um vídeo meu aí Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like e é isso aí, até a próxima, valeu pessoal Fui Se inscreva no canal e deixa o seu like Like Se inscreva no canal e deixa o seu like Like